What's up, guys? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o cinema brasileiro Mas esses dias eu estava assistindo TV e esse filme Fast Five A quinta filme do Velosos e Furiosos E a primeira vez que eu assisti esse filme ainda não tinha muito contato com o Brasil Então quando passou na televisão eu tinha que assistir e reagir a algumas cenas que eles mostram no filme Sempre é muito interessante ver como Hollywood mostra o Brasil e agora como eu conheço melhor a sua cultura, eu vou assistir e reagir algumas cenas e dar a minha opinião se eles realmente mostraram o Brasil como realmente é. Então essa primeira cena rola na praia, acho que é Ipanema ou Leblanc ou algumas das praias chiques no Rio. Uma caipirinha e uma brama, né? Isso é bem verdadeiro. Esqueci que Wonder Woman é nesse filme. Você não envia um homem para fazer um trabalho de mulher. Pelo menos eles estão compartilhando um pouquinho da música brasileira, então isso é legal sobre o filme e que eles gravaram no Rio também, eu vi um, um vídeo de behind the scenes, eles mostrando os atores indo para as favelas gravarem e pelo menos eles estão compartilhando é, um pouquinho da cultura do Brasil e pelo que, pelas entrevistas que eu assisti, todos os atores amaram seu tempo aí no Brasil, então isso é bom, né? Só que ela não está usando uma, uma biquíni do Brasil, né? E essa próxima cena tem o rocky ou hockey, então vamos lá. You're under arrest. Arrest? I don't feel like I'm under arrest. How about you, Brian? No, no not a bit. Not even a little bit. Uh, I'll just give it a minute. It'll sink in. Esse cara, o, o Haki, sempre faz o mesmo papel. Qualquer filme, qualquer série, ele é sempre o mesmo cara. Ele tem muito talento, mas... Eu acho engraçado que ele sempre está fazendo esses papéis de, de cara forte e policial, ou tipo, tough guy. Você volta e coloca suas mãos atrás de trás. Eu não acho que isso. O meu erro é pensar que você tem uma escolha, cara. E você é um erro? que você está América. This is Brasil! This is Brasil, onde todo mundo tem arma e esses caras que parecem família dele ou bem, tipo amigos bem próximos deles Vão lá com todas as armas do Rio de Janeiro e o Haki, se ele conhecia um pouquinho mais sobre o rio e o Brasil, pelo menos chama Capitão Nascimento e, e o Bop indo para essas esses caras, né? E outra coisa que eu percebi, ele falou Brasil, ele não falou Brasil como um, um americano, então gostei desse detalhe do filme também Ai como esses filmes são horríveis, não que eu não sou um fã de, de esse tipo de filme, mas começou muito legal, tipo o primeiro filme foi muito legal, e depois cada filme foi um pouquinho pior, um pouquinho pior, e hoje em dia você não pode acreditar em o que eles fazem nos filmes, mas enfim, tem, tem mais algumas cenas aqui que eu quero assistir. Ah, uh, é muito engraçado porque tem algumas coisas que eu, eu tenho certeza nunca aconteceria no Brasil, então vamos lá. Ok, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Esse carro de policial tá bom. Esse, eu, eu acredito que esse pode ser um carro do policial do Rio, né? Esse carro aqui, <risos> sem chance que tem esses carros de policial aí no Brasil. Isso é a coisa mais absurda que, que eu vi no filme em relação à cultura do Brasil <risos> eu achei eu achei muito muito engraçado a uh, quando eu estava assistindo esse, esse filme depois de conhecer o Rio, depois de viajar lá algumas vezes Eu acho muito muito engraçado que que eles queiram, que a gente acredita. Tem, tem um golfe aí atrás Esse Challenger aqui sem, sem chance Principalmente porque é polícia civil, né? Se fosse polícia militar ou papi, talvez eu acreditaria mais, mas polícia civil, não. Ah, outra coisa sobre essa atriz, ela fala português na vida real. Go right. Got it. Agora tem dois challengers do polícia. <risos> Não, quatro! Cinco! Well, the plan's working. Work. E, cadê o trânsito do Rio, né? Eles estão andando tão rápido nas ruas, mas cadê o trânsito? Isso é outra coisa que eles tinham que fazer para o filme porque eu já fiquei muitas horas no trânsito no rio então eu sei que isso é uma mentira Ok, e aqui eu nunca vi esse tipo de carro no Brasil não sei se eles gravaram essas partes no Brasil, mas eu nunca vi Uh, um Jeep assim no Brasil. Pode ser que tem mas eu tô falando que eu, eu não posso lembrar em algum momento vendo esse tipo de carro aí no Brasil Tá bom, tem mais algumas cenas aqui Essa próxima é Acontece na, numa favela no Rio, eles entraram na favela para gravar e eu, eu vi algumas entrevistas dos produtores do filme falando que esses filmes fizeram muito sucesso aí no Brasil. Por isso a favela deixou o filme entrar e gravar nessa favela, então vamos ver, vamos assistir essa cena. Não tenho muito contato com as favelas do Rio, eu só entrei numa favela, mas foi em São Paulo. Então vamos ver se eu posso achar algumas coisas erradas com essa cena. O Então, algo que eu estou percebendo agora, parece que eles sabem cada, cada rua, cada esquina, tipo, cada, cada escada dentro dessa favela. E eu sei que não é assim nas favelas. Se você não mora dentro da favela, você não sabe como atravessar as favelas, como eles estão fazendo... Talvez eles só estão indo, tipo, em uma direção, correndo, mas parece que eles sabem qual direção eles queriam ir e tudo. Parece que todo mundo sabe, tipo o Hockey, o Brian, então não, talvez eu não acredito nisso. Viu como, como ela sabia exatamente onde ele iria sair desse lugar, então... É, um pouco essa coisa de Hollywood, né, um, mas enfim, eu acho que eles fizeram um, um bom trabalho de mostrar uh, como o Brasil é, só tem, só tinha essas, essas cenas que eu acho uh, meio engraçados depois de morar no Brasil, depois de conhecer um pouquinho mais sobre a cultura eu achei interessante assistir o assistir filme novamente então espero que vocês também gostaram dos meus comentários sobre o filme e como eles mostraram o seu país se vocês têm mais filmes americanos ou tipo internacionais que mostram o Brasil e como que é ou tem algumas cenas, deixem aqui nos comentários talvez Vou gravar mais vídeos assim. Tchau, tchau, gente.